Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, meu e da minha filha Letícia. Ó, nós estamos aqui para a montagem da nossa árvore que é dia 6 aí, né? Eu estou regravando por cima, porque foi no dia 6 que a gente fez a primeira montagem da árvore. Que a gente começou usando aí, ó. Nós compramos essa árvore há uns três anos atrás. Usamos ela em vários lugares, né? Olha como que ela tá, tá novinha ainda. Duas vezes que a gente usou, três, né? Com essa. E ela tá nova, semi-nova. É, eu iria até comprar outra. Tava querendo comprar outra. O que, que aconteceu? Então, eu até queria comprar outra árvore, né? Porque... essa aí eu acho que tá muito pequena agora para nossa casa. Eu achei ela muito pequena. Olha o tamanho dela. Hum, deixa eu ver. Um metro e cinquenta. Um metro e meio, não. Um metro e vinte. Um metro vinte. A árvore fica depois de esticadinho tudo, né? É, até grandinha. Razoavelmente. E ela tem essas partes sequinhas aí, pra dizer que é um pinheiro sequinho. Eu achei tão bonitinho. Eu pensei assim, ah, dá pra montar de várias formas, né? Não precisa só usar o verde. Não sei ainda, vamos ver. Coloquei aqui no centro da casa, ó. Aí é bem no meio da casa, bem no meio. Ó. Lá, aí tem a parte, aí é tipo um quadradão, né? E bem na ponta da escada é o meio, porque para cá tem a cozinha eu estou aqui é a parte das, da cozinha Porque a cozinha também é aberta né cozinha americana. e esses são os enfeites dos anos anteriores que vocês podem ver aí é um mix né tem tem enfeite aí de 15 anos atrás aquelas estrelinhas mesmo os papai noéis eu joguei com pai eles quebraram tinha um presentinho o ano passado ainda usei, depois acabou o Natal já fui jogando fora, porque tava muito, muito sequinho, aí começa a quebrar e esses aí são do ano passado também, que eu comprei o ano passado, não comprei junto com essa árvore, se não me engano comprei junto com a árvore, sim. e eu achei que ficou bacana, mas assim, é lógico, falta comprar, o que que falta comprar? mais enfeites e as luzinhas né porque todo dia dá todo dia não todo ano dá problema todo ano dá um probleminha né aí vocês já estão vendo eu semi pronto né? a árvore semi pronto mas a gente ainda vai comprar nessa nesse dia aí eu ainda ia comprar as luzinhas do Natal Aí saímos depois, eu e Letícia, fomos passear, vocês vão ver o vídeo. Eu ia colocar tudo nesse vídeo, né? mas esse é o da árvore. Eu falei, não, vou colocar no começo de dezembro, porque no final de dezembro a gente tem outro vídeo para colocar, vou colocar em janeiro outro vídeo importante de coisas que aconteceram em dezembro do ano passado. Então, fiquem espertos aí que a gente vai falar enquanto ficou assim, simplesinha, com né? as coisas que eu tinha, que eram antigas, tá? Eu ainda falta aqui atrás, desse lado aqui ainda falta, porque eu só eu vou usando olhar, né? Sem iluminação não dá pra ver direito. Eu não sei se eu vou comprar. Vou... vou comprar um. Mas não Vou deixar pra mais tarde. Então, hoje é dia 16. Eu tô no ano 16. Mas até o dia 20. Até o dia 25 você pode montar de novembro. Normalmente as pessoas montam uma semana antes, né? Lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente monta quase um ano Tudo pelo consumo, né gente? Mas tá bom. Muito amarelo o céu. Muito. Muito amarelo. Tentando pescar aqui. A imagem. Estou tá vendo lá. Não está pegando a cidade. Da... Aqui? Não, você falando no meu ouvido. <risos> Olha lá. Mas não está pegando a Dá traca. licença, deixa eu ver. Não está. Tá escuro aí, ó. Ó, oh, a manteiga que eu tô amarelada. Ó, oh, vem pega. cá, vem cá. Pega que eu tô amarelada. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá amarela? Que coisa. Feliz Natal pra vocês. Não, Feliz Natal. Ainda não chegou o Natal, né? Mas Feliz Natal pra todos. Boas festas. Que sejam felizes. Que tenham muita fartura. pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o meu like aí, tá? Deixa o meu like, gente. Não se esqueça do meu like. Ah, e se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de mais vídeos meus. Tchauzinho!